Galera, é o seguinte, agora eu estou postando 3 vídeos por dia Um às 8h45, o outro ao meio-dia 45 e outra outro às 17h45 E hey, aí galera, eu sou o Speed, Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte galera, nesse vídeo irei trazer um data pack muito legal pra vocês Que é nada mais nada menos, a cada bloco que eu quebrar, ele multiplica Então, antes de começar esse vídeo muito irado, não esqueça, clica no like, se inscreve aqui no canal Me siga no Instagram, tá aqui no cantinho aparecendo pra vocês o vídeo e não se esqueça que agora eu estou postando 3 vídeos por dia Um às 8h45, outro às meio h 45 e outro às 17h45 Então não perca nenhum desses vídeos que sai aqui no canal todos os dias, beleza? Então vamos começar aqui, ó Eu vou explicar pra vocês como que funciona esse datapack Basicamente se eu quebrar qualquer bloco desses aqui Eles vão multiplicando, multiplicando, multiplicando Então ó, se eu quebrar esse bloco de grama, ó Vai vir um bloco de grama se eu quebrar outro bloco de grama Vai vir dois blocos de grama Vai sendo assim, ó Sucessivamente até Crachar meu jogo, mano Tipo, vai começar, tipo, a vir 30 packs de bloco Vai vir muita coisa, galera Isso também ocorre nos animais Vem aqui uma madeira Que já vai ser, tipo Não, duas madeiras vão ser su suficientes para eu conseguir Fazer minhas coisas básicas, né Do Minecraft Como o Craft Table E tudo mais, né Vou fazer aqui um essas duas coisas né, Craft table e um stick, e agora eu vou fazer a nossa picareta né galera, para gente conseguir minerar os blocos, então deixa eu pegar aqui a nossa pedra, a nossa querida pedra, e a gente vai fazer aqui também uma fornalha já de primeira né, fazer duas já para ajudar né, e fazer também a nossa picareta de pedra né, e também já vou fazer aqui ó, a nossa espadinha de pedra, Pra ajudar bastante na nossa caça, né, animais Então, vamos que vamos vir aqui, ó Tentar achar algum animal bem top pra gente matar Eu tô pensando na ovelha, só que Eu quero, tipo, um que só drop carne eu Vou matar a ovelha mesmo assim, porque ela dropa carne tá? Então, vem, vem a ovelha Marra. Ó, galera, ó Legal que já deu uma bugada no datapack, ó Já não veio, tipo, duplicado, né Já deu aquele bugzinho de vir só uma E vai multiplicando, né mas agora a gente não pode quebrar crash tables, senão vai vir tipo muita crash table. Então eu não quero isso, eu não quero tipo, várias crash tables na minha hotbar. Então eu já vou vir aqui direto nessa caverna que a gente encontrou pra gente fazer o seguinte, mano. Matar essa ovelha aqui porque eu quero muita comida, mano. Ó, ó, já veio, já veio outra coisa aqui, ó. Já tá multiplicando. Então, ó, vamos pegar aqui o carvão, né? Pra ajudar. Ó, veio oito carvões, ó. Já tá, já tá, já tá indo indo bem, né? O negócio, então, vou fazer uma ataque. Aqueles creepers, ó. Mano, só tem creepers nessa caverna aqui. Morre. Morre. Vai. Corre. Aê, matei. Pega, pega, pega. Rápido. Cara, 32, meu Deus. Daqui a pouco já vai vir um pack. Ai, ai, ai. ai. Tô ferrado, tô ferrado, tô ferrado. Muito ferrado aqui, galera. Calma. Calma, senhorzinho. Ai, meu Deus, que susto. A bicha inteligente também, né? Eu tô ferrado, né? Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Meu Deus. Meu Deus. Tá, calma. Se controla, Speed. Se controla aqui. Cara, no... o meu objetivo agora é encontrar diamante. Ai. Sai, creep. Ai, Ai Meu Deus. Caraca, velho. Eu quase fui pra longe, Vocês viram? Quase saí voando daqui. Tá, o que que eu vou fazer agora, galera? Eu vou pegar aqui a minha fornalhazinha, fornalhazinha, fornalhazinha minha fornalha e esquentar as coisas. Morre, você tenta me atacar, sua feia. Ó, galera, eu não sei o que tá acontecendo, mas o banco tá bugando aqui o data pack nos animais, né, velho? Porque senão, velho, ia vir muita coisa, né? que ó, se eu vir aqui e quebrar isso aqui, ó, vai vir tipo um pack, tá ligado, ó? Ah, não, veio 8. Glória a Deus. Tá, acho que tá meio bugado data pack né, então... A gente tem que aproveitar isso, né? Ai, caraca, vamos preciso fazer aqui as coisas de, de ferro, né? Porque é aquelas coisinhas de ferro, né? Então, deixa eu vir aqui fazer aqui nossa espada de ferro já. Não, fazer aqui a picareta, né? que a gente vai em busca de diamante, né? Não de mobs, né? Então, vamos aqui, ó. Fazer aqui nossa outra coisinha aqui, ó. Tira isso daqui. Beleza, galera. Põe mais aqui algumas dessas. Fazer uma espada também, né? Pra ajudar no nosso PVP. Contra os animais, os animais não, os mobs, né, animais, mano, nem consegue se defender aqui no jogo Tá, galera, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um escudo, que é o que eu vou precisar, então só preciso de um ferro, mano É, beleza, vou fazer um escudo para me ajudar, né, me defender dos esqueletos e de outros mobs, né Tipo o Creeper, a explosão do Creeper, vai me ajudar bastante esse escudo, né Então, ó, vamos fazer aqui, vamos uns uma bota, o um peitoral, não sei mas vamos tentar fazer alguma coisa desse tipo, né? Então o que, que eu vou fazer? Já vou vir aqui, ó Pegar aqui metade desse carvão aqui E, mano Pegar aqui metade desses ferros também E, e deixar esquentando, né? Eu vou pegar aqui o resto desses ferros Pegar aqui o resto... Ai, meu Deus Ai, meu, meu amigo Cara, quanto ferro! Tá, vamos lá, né, galera? Ó Vamos nos controlar Porque agora a gente tá ferrado A gente tem muito item A gente tem muito item, mano Tá multiplicando, tipo, muito e muito e muito. Então, o que a gente precisa fazer, mano? Eu vou... Ai, mano, se eu quebrar, é eu tô muito ferrado. Calma, faz isso aqui. Boa! Beleza, deixa eu matar esse zumbizão aqui feio. Vem, zumbi, esse é feio. Feio! Ai, corre! Troca, troca, troca! Tá, beleza, galera. O que eu vou fazer agora? Eu estava pensando em fazer... Meu Deus. Meu Deus do céu! Ah, tu não vai morrer não, meu amigo. Tu não vai morrer nem a pau. Morre pra tu ver, morre pra tu ver. Ó, oh, eu toa. Arrebento... Eu te arrebento aqui, filho. Morre lá embaixo, morre lá embaixo, por favor. Ai, ai. Uh, não dropou nada. Mano, olha isso daqui, velho. Você já, já que é só cinco, mano? É dois packs de carne de zumbi. Ah, mas eu tô muito ferrado nesse jogo Eu já tô vendo já, galera Eu tô muito ferrado, meu Deus Meu amigo do céu, velho Eu tô muito ferrado, velho Cara, veio muita coisa, velho O que, que os bichos tão tá vindo aqui também? Ai, ai, ai Cata as coisas, cata as coisas e vai embora Calma de fazer meu peitoral aqui Só pra me ajudar, né Fazer aqui uma calça aqui também Fazer um, um bonezinho Bonezinho, capacete Ai, caraca, mano eu Tô muito ferrado, galera, sério Tá, vou fazer aqui a bota agora e estamos full iron. Full iron. E é isso aí, mano. Vou fazer aqui tudo em stick. Porque, meu amigo, precisa de tocha, né? Nem precisar fazer em tudo, né? Só tipo, pegar, tipo... Fazer isso aqui, ó. Duplicar os negócios, né? Ai, meu Deus, vai, vai lagar. Uf, ai. Meu Deus. Tá, pera, pera, pera. Tira isso daqui, eu não quero, não quero, não quero... Não quero... Uh, não quero também... Eu preciso de um machado, né? Agora que eu me toquei, eu preciso de um machado pra pegar madeira Ai, o que eu fui fazer com essa minha madeira inteira, meu Deus Tá, vamos lá, galera Agora chegou o momento da gente ir buscar a nossa madeira É isso aí Vamos pegar aqui só uma madeira porque, meu amigo Caraca, mano Mano Você é maluco? Olha isso Cara, eu tô ferrado Eu tô muito ferrado Meu Deus, que isso? Mano, se liga nisso, véi Olha isso Cara, eu tô muito ferrado, velho. Eita, meu Deus, Pegou o bagulho do Google aqui Olha isso Meu Deus do céu, galera Eu tô muito ferrado Tá, deixa eu tirar aqui alguns blocos aqui Que eu não preciso de tudo, né, mano? Seja algum já tá bom, tipo, isso aqui já tá bom, tá? Já tá ótimo, tá? Não preciso de mais, não. Obrigado, árvores. Foi muito útil até agora. Eu preciso de comida, velho. Eu preciso de muita comida. Eu tô ficando com fome muito rápido. Entendo o acontecimento, o que aconteceu. Mas é o seguinte... <risos> Ai, meu pai do céu. Tá, é o seguinte, galera. Vamos coletar tudo que falta pra gente. Ai, mano, eu tô muito agora. Corre, corre! Galera, é o seguinte... Vamos tentar encontrar esse diamante logo. Porque, velho, senão eu tô muito ferrado nisso aqui. Mata o zumbi. Meu Deus, meu Deus. Pega, pega, pega isso aqui. Ai, droga. Ai, meu Deus, hein. Meu Deus. Meu! Cara, vocês viram isso? Ai, ferrou, galera. Tô ferrado. Vou correr daqui, né? Porque senão, né? Eu tô... Ah, mano, eu tô morto, velho. Eu tô ferrado. Apocalipse zumbi, galera. Ah! Calma. Calma, galera. A gente tá, a gente tá de boa, né? Ah, tamo não, tamo não, tamo não, tamo não. Estamos não. Eu não estou de boa, não. <risos> Ai velho, mano, sabe aqui essa montanha que senão eu tô muito ferrado, galera. Mas enfim, o vídeo vem por aqui. Quem tiver gostado, não esqueça, mano. Clica no like, se inscreve aqui no canal. E é isso, vejo vocês na próxima. Valeu, falou, se fui. Tchau. Just certain it's your love that holds me together. Me, you say he been killing the vibe.